Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa rapidinha de natal aqui só para falar que não teve nada eu tenho aqui um, uma lista de binários vamos ver o que a gente consegue fazer com ela então eu vou pegar essa lista de binários e vamos fazer tudo daquele jeito bem bonito eu vou fechar aqui porque eu vou abrir um map aqui map de int aí o int vai precisar de dois argumentos então vai ter que ser um lambda lambda de x tal que int de x na base 2 e aqui vamos mudar um outro map de char dessa parada. E aí aqui eu vou ter que fechar de novo. Aí vamos dar um, um list dessa parada aqui. List e agora vamos mudar um join. Feliz Natal! É isso aí, jovenzinhos. Valeu. Foi um ano ótimo.